E é doidão, chega empurrando mesmo? Oxe, eu empurro quem eu quiser aqui, rapaz. E é doidão, porra. Oxe, malucão, che tá bom? Malu chega, malucão, Se liga, malucão. E quebra, quebra, quebra, hein, doidão. Quebra o quê, doidão? Não é nada, não, doidão. Tem só o coxo aí, o seu doidão. Horroroso. Tá falando aí, assim, ó. Desde estou, Teu. a tua cabeça aí, toda coisada aí. Ué, tá, tá gago, tá gago com o policial. Tá gago com medo, você tá doidão. com medo, tá, com medo, tá perdendo, sai da Sempre vida, João Base da aqui, pô. Teu porra. Eu não, não sou gago fogo, tô feio. Feito, desenhar tá desenhar é tua cara, fi, fia pra caralho, mano. Aí ah, a tua, e a tua que tem que fazer tatuagem na cara pra ficar bonito. Não preciso, eu já sou lindo. É sim. Tá gaguejando, sai, tá perdendo, sai da vida, pá. tá perdendo, sai da vida, pá. Terminei já, seu vício, já deixa esses bandidos aí pirantro. Terminando morir, o